Hum, interessante. Hum, interessante. Não só agora porque você tá falando Gama que nós estamos aqui com um vídeo de uma série nova que eu pretendo começar, mas aí vai depender de vocês, né? É Fatal Frame: Maiden of Black. É isso, né? É Of Black Water. É um jogo que ele tem a versão, deixa eu arrumar isso aqui. Ele tem a versão trial que vocês estão vendo eu testar aqui. E dá pra comprar o jogo todo. Mas aí depende de vocês, né? Se vocês gostarem assim da série e quiserem que eu continuar, beleza. É, é o primeiro jogo que eu tô tentando gravar do console. E... Com câmera esses negócios, então... Vamos ver como é que vai ficar esse negócio, né? Eu não garanto que vai ficar tipo... Uau, super perfeita. Mas, né? Vamos lá. Eu tenho... Prologue, Lurking in the Deep. É, in, na, lá em, no Monte Hikami, pessoas têm desaparecido misteriosamente, sem ter, deixar nenhum rastro. Uma das garotas é Mio Hinazaki. Ela acordou em uma construção, tipo, com sangue. Uh, mistério? Estamos tendo mistério, gente. Nossa, vai. Mano, eu... desculpa aí, gente, se o vídeo ficar ruim. Tô tentando aqui. Alô, baixa a cortina aí, por favor. Bora. Bom gente, eu tô acordando aqui. Hum, interessante. Hum, interessante. estou? Não sei menina Eu sou para você que eu não sei Uou Nossa senhora já sangue nisso Meu Deus! Meu Deus, gente. Tem um monte de Samara aí! Ei! O aí, que, que eu faço? Meu Deus! Eu tenho que sair daqui! Não me diga, amiga! Usa assim pra olhar ao redor! Ali! Ai meu deus Gente, que que é isso? Elas querem meu corpo. Vamos lá Sai De mim, eu não tenho minhas câmeras para tirar selfies Wow Eu tenho que achar um jeito de sair daqui Quero jogar nessa tela mesmo, gente. Que fica melhor do que olhar lá. Pronto, vamos lá. Rinha, <risos> rinha, rinha. Tem uma luz no final do corredor. Talvez seja o caminho pra fora daqui. Ah, meu Deus. Oi, oh, yeah. Eles estão me seguindo. É, eles estão atrás de mim. Eu tenho que sair daqui. Segure esse botão. Tá. Vamos correr. Nossa, super corrida gente. Oh no. Wow, what the fuck? Ai meu Deus, o que, que é isso? É. Corre Esses bichos são lentos, né? Vamos ver Olha a cara de preocupação dela hum, Ela está olhando para o que? Um corredor Tem alguma coisa Isso não é do bem, amiga você, sai saia daí Lascou, gente What? Ai, meu Deus Corre Corre, menina Ufa, escapei, tá, tá dando certo Gente, eu quero minha câmera, eu quero tirar selfies Ai meu deus Mano, é tão engraçado É sempre assim, todo falta ver minha menininha corre tipo Vamos ver. A bateria da câmera tá acabando já Hum, legal, uma caixa. Uh, a caixa está se abrindo. E ela está flutuando. A água está flutuando. Normal. Super normal. Ai meu Deus. Corre não, menino. Então, agora é cabelo. O que esse povo tem com cabelo, né, gente? Pelo amor de Deus. Uou! É, acho que essa menina já era Vai morrer pros cabelos Gente. Acabou Acabou A menina morreu sobre sobreviveu Miu Hinazaki desapareceu Ninguém pode ouvir o choro dela por ajuda Ela está selada dentro desse templo A montanha onde o evento dessa história aconteceu os fatos dessas três pessoas. Yuri, Hein e Mil. Foi. É uma história aterrorizante. É, sobrenatural. Pata Frame Maiden of Blackwater. Tipo Mulher da Água Escura. Um bagulho assim da água escura. Escura. Possuída. Oh yeah! Vanishing Trace É Tá aqui era só falando que a gente tem que achar essa menina, o que aconteceu com ela? Ela morreu. Acabou já, gente, ó. que achar o quê? Eu sou um estudante. Uma estudante. Eu achei que tinha medo da morte. Mas eu não consigo nem mesmo chorar. Não te mata não, menino. É que a. A Yander. A Yander Chan fez isso com ela. Fez. Todo mundo odiar ela. Eu estou sozinho. O fim. Eu estou sozinho. Ah, vai se matar Eu vou tudo. e vai Olá. acabar aqui yuri? sozinho yuri ué o que nós estamos procurando deve estar por aqui essa é uma chance de tipo tomar a frente aqui pegue isso Is Isso é a câmera obscura, ela deixa você ver o que não é possível ser visto, In incluindo é, pistas. Essa é sua oportunidade, seu é primeiro caso. Ah, eu sou uma detetive, um bagulho assim. Temos a nossa câmera, podemos já tirar selfies. Vamos começar com uma pequena prática. Como uma câmera normal. Assim. É quando você vira para ela. Vamos tirar uma selfie dela, gente. Oi, amiga... Hisoka Kurosawa. That that lens hmm, então a gente pode make sure not to draw too much interest from the things. Hum. Mm -hmm. Segundo ponto. If you aren't careful, you Temos um terceiro. Os três de uma vez? Como? Pera aí Ah Nossa gente, que legal <risos> Dá pra virar o um negócio Selfie Ih, pera aí Não tirei a selfie de direita oh, Amigo então, vai Enquadra aí Que linda, né Você Segura o botão Ai, ah, você trava ah, vai, uma selfie assim, ó. De lado, selfie. Isso aí. Você vê, né? A gente já pode tirar uma selfie bem, tipo. Girar. Nossa, na moral, acho que esse é um, é um dos melhores jogos que dá pra você jogar no io Tipo, virar assim, esse negócio. Você vai lá e chega assim, ó. Aqui é pra mostrar o mapa. Bom, vocês não conseguem ver, provavelmente. Só eu que consigo. Falei que eu quero tirar uma selfie. Cadê a nossa amiga? Oi amiga. Então, sabe. Sabe como é que é? Não, não quero focar no seu Quero aquela selfie assim, ó. Ó, ó, ó, ó que gata. Vocês veem, né? Ó, não tem, tipo. Vamos lá, virou modelo agora, hum. De corpo todo agora. Agora foca o rosto. Não, não. I'm right Isso aqui não é jogo de terror, tá, gente? É treino pra... pra fotógrafo. Ela tá falando que é foto que mostra os mortos. Mas parece que essa foto veio de, qualquer, de algum lugar. Ah. Vamos dar uma explorada super rápida. Nossa, gente, muito legal esse jogo. Muito. Pra quem viu minha série de Dreadout, gente. O que, que é isso? Mãos na água. Ótima descrição, jogo. Obrigado, eu precisava saber disso. Eu pergunto o que, que é isso aí, o jogo aí é irônico comigo, ele fala Nossa, opa, opa hum, Não mudou porra nenhum Ô, Amigo então Bom. Acho que eu vou andando assim Pra dar um mistério mais assustador, né gente Temos por aqui é legal que existem vários filmes diferentes. Gente, pra você tirar foto, hum, não tem nada aqui. Hum, ah, tem mais coisa pra cá. E caralho, não vi isso aqui. É pra dar o foco Tá, já estamos pegando o jeito Ih, acho que agora é o, primeiro, o nosso primeiro alvo Uou Ô moço, quero tirar selfie Posso tirar selfie? Posso tirar selfie sua? Posso, por favor Ai que arrepio Que que é isso? Ué, por que, que essa menina tá sorrindo? Que soca Menina. Sai de mim! Vamos tirar uma selfie da risoca, Ó, oh, que gata! Hum, vai dar ruim esse, esse negócio aí, gente. Vai dar muito ruim. Check. O que, que é isso? Tem um buraco grande aqui, tá? E tem uma luz que parece que lembra do pôr do sol. Então, isso aqui é um buraco. Ah, vamos, olha lá correndo, olha que emoção Gente, ó Sentiu a emoção? Imagina se tem um demônio atrás dela Yuri, espere Eu consigo sentir algo Segure Isso se chama de traço um, Uma sombra do passado Ele tá te mostrando o caminho Ah é, meu, minha, meu poder secreto Esses traços podem levar você Vamos seguir a sombra Vamos lá, gente Sombra Pronto Tá, a sombra virou aqui, mas tem um item Essas partes, gente, são tipo cenas únicas que você tem que tirar foto Muito rápida O que É uma... Aquilo... Tutorial Ecos do passado Em alguns lugares você vê um passado muito estranho Tipo, muito forte E aí você pode tirar uma foto e ver esses momentos Às vezes tem revelações Item, quero um item Olha o que tem nesse jogo, gente Olha como é que pega um item É na dancinha, é na dancinha, é na dancinha Uma galeria Ah, não tô afim de ler, gente Vamos seguir a sombra Temos que seguir a sombra E tirar selfies dela Mas... Joga é demais, gente, demais, demais. Talvez seja essa sala. Parece que precisa de deixar... chave. Tente usar a câmera obscura. Ó, vou mostrar aqui pra vocês Isso aqui. Eu tô ligado já. Pressione o modo foto. E olha até aqui, ó. Que aí vai ter uma revelação. Está do lado de uma boneca macabra. Ah, folgada. Vai lá, menina. Eu fico aqui. Puta, não deu tempo Nossa, mas que sinistro Vamos aqui Acho que é aqui, né? Só pode ser aqui Oi Gente Alguém em casa A boneca Ali E a porta fechou Vai ter algum satã aqui tentando me matar. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Tô com medo. Ai, meu Deus. Aí vai vir um braço. Peguei. Ah, chave lá. Sai daqui, selfie Homem olhando para a chave Acabou? É isso? Tô achando que ia ter meu, meu primeiro duelo já Quero terminar o vídeo depois do primeiro duelo, gente Então Vamos lá, agachadinha Uh! Uhum. Enquanto a outra lá, a piranha. Ah, você foi pegar a chave, né, amiga? Se vira. Você usou a chave? Super mistério. Você jogo para fazer tudo. Parece que. Vamos olhar. Procure pelo, pelo item. Bom, só pode ser aqui, né? Try searching with the camera obscura. Tente procurar pela... Ah, ali. Hum. Eu venho, aí eu seguro o botão e viro. Por que, é que tem que virar? que, que é isso? Um livro. Ela tá tipo... Ai, ah, eu tirei assim, a de um livro. Um livro é, Foi por isso que nós viemos aqui Nós não devíamos ficar mais aqui Não deveríamos ficar mais aqui, ficar mais aqui por mais tempo Vamos voltar antes que fique tarde okay. Saia da... Do... Do... Negócio abandonado. Já não que a... Ah, a gente não viu essa daí agachar. Ih, ela vai sumir. Ah, não consegui tirar foto de novo. Ah, mano, esse homem aí olhando pra chave. Ele quer a chave só pra ele. Mas já roubei a chave. Yuri... Yuri procurar por objetos... objetos. É, pode ser mais isso mas procurar por pessoas é mais difícil gente ela teletransportou transportou nunca se nunca vá atrás da, da sombra você pode encontrar algo que você não não deseja tipo agora é agora gente a menina fala, vamos embora, e ela, não, ela quer olhar. Hum? <risos> Meu Deus! Ih, carai, cara. Eita, porra, eu vi tudo ali. Selfie. Porra. Vou Tirar uma selfie, gente Vamos O fantasma irá tentar te agarrar Ué, peraí Ah, calma aí é que eu não entendi direito Ele voltou Ele recuou porque você tirou uma foto dele Talvez tirar algumas mais seja bastante pra exorcizá-lo. Lutando contra o fantasma. Os pontos fracos são as bolinhas. Modo foto. Gente, acabou a bateria, então vou acabar aqui rápido. Fragmentos, tá. Quando cinco ou mais alvos estão em visão, a fotografia vai empurrá-los para trás. Psigone um para usar o filme e empurrá-lo. Tem mais 5 tiros. Agora, esse é o Fatal Frame, gente, que é o que fala. Que é a foto tutorial Fatal Frame e Fatal Time. Eu não sei captar. Uhum. Aqui a distância Se o fantasma já é muito longe Não vai irritar dano Quanto maior a bolinha Maior o dano Entendi Fatal Frame Toma Vai morrer de selfie Matamos Matamos, gente Vamos saber a cutscene E eu vou pausar aqui, gente Ela tipo, ai meu deus Aí fica assim, não Me desculpe Eu não deveria ter te trazido aqui Aí Ela tá tipo se lembrando Ah, ela não conseguiu se matar Eu estou sozinha Triste, fica sozinha não amiga tem aquela mulher lá, que eu esqueci o nome dela. Que porra que é essa? E o menino vai matar ela? Rituais macabros É agora Ele tá tipo... É a menina lá de costas Ou de frente com um cabelo gigante Aí, cadê o corte? É a caixa, gente. Meu Deus. Quem é esse? Será que é o um menino? Eu sei que ele é um dos principais. Ah, aquela droga de sonho de novo. Ah, Mr. Hojo? Hisoka veio aqui um tempinho atrás. Hã? Risoka? O que ela quer? Ela fez? Ela é. conseguiu? Sim, aqui o livro. Pega o livro. Uou, o que será que é? Ele está concentrado. São fotos. Ah, a foto lá do ritual Hum, é a foto do sonho dele Bom gente, eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Deem like, favorito, se inscrevam no canal Me digam se vocês querem que eu continue a série Que se vocês não quiserem eu tipo vou jogar aqui por mim mesmo Porque esse jogo é muito bom Mas se vocês quiserem que eu traga a série é, me avisa, tá, gente? Que aí eu vou. Eu jogo só com, gravando, Beleza, gente? Então, pessoal. Falou.